Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícia Pode acompanhar conosco aqui Os novos ônibus da nova empresa aí Circulando, andando pela avenida Monte Castelo Mostrando para a população aí, ó Estamos aqui, né? Um ônibus novo aí com todas As necessidades que o povo precisa, né? Acompanha conosco aí, ao vivo aqui é, tá percorrendo aqui a Avenida Monte Castelo E o portal SB Notícia não poderia deixar de acompanhá-lo, mostrar São vários ônibus que estão circulando aqui pela Avenida Monte Castelo Nesta manhã aqui de sábado, 19 de fevereiro Acompanha conosco aí Aí galera! Esses são os ônibus, ó. Aqui tem um, dois, três, quatro ônibus. E o portal sabe que tá sempre à frente aí um pouco e tudo. Aí pessoal, não poderíamos deixar de mostrar isso daqui para vocês, ó. Ao vivo! Segue aqui pelo portal SB Notícia apresentando os, os novos ônibus aí, uma nova empresa aí para Santa Bárbara do Oeste. Olha, agora está parando o próximo aqui, a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Olha lá, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. É uma frota imensa. E como se diz, o portal SB Notícias sempre levando a notícia para você em tempo real e sem corte, quando que é ao vivo, não tem corte e bom dia para todos que nos acompanham a guarda municipal está na frente e é isso aí, mais uma nova via com um ônibus um ar condicionado, wi-fi Isso aí, ao vivo estão é, fazendo a festa aqui E nós também Estamos mostrando em tempo real Não poderia deixar de mostrar A população e a prestações de serviço Que a Rádio Brasil O portal SB Notícia Faz Essa é uma das funções De levar o leitor as informações em tempo real, olha aqui ó, a, a frota aqui ó, essa é a frota, aqui você pode ver um pouco mais pelo portal SB Notícia, novas cores, mudança aí, não poderíamos deixar de mostrar a guarda municipal acompanhando. Aqui o Portal SB Notícia Em tempo real Olha só quantos ônibus aqui Fica o registro aqui pelo Portal SB Notícia E Rádio Brasil Agora que os ônibus estão parados A guarda municipal Está circulando aqui pela cidade e Vai poder mostrar um pouco mais Aqui nós temos um pouco dos ônibus com as mudanças, fica aqui o registro pelo portal SB Notícia, olha aí, que bonito, bem um por um aqui, sendo registrado aqui pelo portal SB Notícia, olha lá, mais um pouco. Mais detalhe, você vai poder acompanhar conosco também no portal SB Notícias e Rádio Brasil e a diferença daí é que tem uma porta no meio até para quem é cadeirante essa é a diferença dessa nova empresa também né nova via novo rumo é isso aí a avenida parou nesta manhã aqui para apresentação desses belíssimos ônibus Bom dia! Guarda Municipal também está acompanhando aqui a frota. Uhum. Bom dia para vocês. Uhum. Bom dia. Bom. Tá aí. E por último aqui, o ônibus, né? Diferente aí, Nova Via. Fechando aí, Cláudio Mariano para o Portal SB Notícias.